que a vida é feita de momentos e alguns deles a gente guarda como tesouros da nossa história. Eu vim descobrir o que a jornalista Silvia Popovic tem para mostrar direto do fundo do baú. Gente, hoje eu estou tendo o prazer mais uma vez de estar aqui na casa da Silvia Popovic, que é uma pessoa que hoje eu posso chamar de amiga, considero como amiga, mas que durante muitos anos foi uma ídola para mim, a pessoa que eu olhava na televisão e eu me identificava realmente. E depois de muitos anos, graças àqueles caminhos da vida, nós nos conhecemos pessoalmente, já estivemos aqui conversando sobre muitas coisas maravilhosas, programas, e hoje eu vim conhecer, apesar dessa amizade, Silvia, a gente sabe pouco assim da, da história afetiva das pessoas, né? Por isso a ideia de trazer essa caixa, para você colocar suas recordações aqui dentro. Se eu já não gostasse de você como eu gosto, eu gostaria ainda mais, porque esse seu programa me fez fazer uma viagem... <risos> Interior para começar esse bom, o que que eu vou selecionar? Mas você não é uma pessoa que costuma guardar muita não, coisa. Eu né? guardo só o essencial, mas o essencial é muita coisa, porque eu já tenho bastante, uh, vamos dizer, bastante. Tá A Muitos <risos> anos de vida, então eu tenho muitas histórias, muitos ex-namorados, muitas vezes ex viagens, muitas uh, avô, avó, parentes, de recordações de família, boas recordações, outras nem tanto. Então, eu, na hora que você me convidou para fazer esse quadro, esse, esse seu programa, eu falei, bom, lá vou eu. O que, que eu vou separar? E é engraçado que intuitivamente você acaba separando as coisas que, que têm significado. Talvez não sejam as mais importantes, mas todas têm um valor. E no fundo eu acredito que a vida da gente é feita de momentos. Momentos de felicidade, momentos Sem de dúvida. frustração. E quando você usa alguns objetos, você não se desfaz porque eles de fato te lembram quem você é. Privilégio pra gente poder aqui, olha, ver o que, que a Silvia selecionou e colocou nessa caixa dos tesouros da Silvia. Você vai começar por qual, Silvia? Eu vou começar com essa, com essa imagem aqui que vocês estão vendo. Isso aqui, na verdade, é uma pequena boneca de papier machê que a minha avó, Suzana, usava. Isso aqui era rosa choque, só precisa vocês imaginarem como já é antigo. Nossa. Usava para colocar os alfinetes. E eu, essa minha avó. Fazia tudo para mim, todas as roupas. Quando eu era pequenininha, inclusive meia para escola, calcinha. Uh, uh, ela tricotava, ela costurava. Então, Uma é, peça maravilhosa. Eu, eu cresci, eu me lembro de crescer anos e anos segurando nessa bonequinha aqui minha avó fazendo a barra. E eu segurando desde pequenininha, segurava com as duas mãos e ela pegava o alfinete, pegava o alfinete. Porque... E você né? herdou esses dons, é. habilidades manuais eu, de costura? Eu, de costura não, mas eu, tenho, eu sou boa de fazer fazer trabalhos manuais, certamente graças a ela. Eu sei fazer crochê, tricô, bordar, eu sei fazer trabalhos manuais, eu faço flores, arranjos de flores. Eu sou uma boa dona de casa, certamente graças à vovó Susana. Eu yes. tive avós muito Maravilha. legais. Uma avó era essa avó Susana que era cheia de, de habilidades manuais, e a outra avó era uma avó uh, que que era austríaca. Na verdade, ela nasceu na Turquia, mas estudou a vida, ela ela ela era de família russa que fugiu para a Turquia. E depois, então, como ela era de uma família abastada, mandavam ela, mandaram desde pequenininha ela estudar na Áustria. Então, por isso que Popovic, que é o meu sobrenome, vem de lá do, do, do, do meu avô austríaco, austríaco ah. e ela também, enfim... Então, ela tinha parentes pelo mundo, e ela, naquela época, se escrevia muito cartas. Sim, então, era o um meio de comunicação, é, as né? As pessoas escreviam é. cartas, mandavam cartas. Que demoravam cartas. dois meses para chegar, é, dependendo é, de onde um mês, fosse. Um mês e meio, quando era rápido, é. né? Chegava rápido. Então, a minha avó, que era uma, uma mulher, assim, refinada... Esse é o meu, meu coisa de, de nascimento, mas deixa eu primeiro mostrar isso, que eu acho curioso. Eu vou tirar, porque esse álbum tá despencando, mas é até bom nisso. A minha deixa avó, Aline, tá. que é a mãe do meu pai... Mandou fazer, assim que eu nasci, um selo. Olha que loucura, gente. Então, esse selo silvio, ela Maravilha. colocava em todas as cartas que ela mandava para a família inteira do mundo. que era muito chique, né? Era uma coisa... A eu... sua fotinho... é Eu era carequinha, assim. A Ana também foi careca, minha filha. Essa foto aqui é da minha bisavó. Tá dando pra ver? Essa da minha bisavó, mãe do meu pai, eu e os meus primos. Enfim, isso já é a vida na fazenda. Mas... Uh, uh, isso aqui é de quando você nasceu, você uh, falou? Isso é quando eu nasci. Isso foi, uh, minha mãe, que era muito organizada. Então, o dia que eu nasci, uh, promatra paulista, o peso... Uh, 3,720. Aí eles põem o peso normal. Estatura, 50 centímetros. Aqui tem toda... Nasceu se chorou, se não bem, chorou, né? se o sono, se dormiu. Não, olha que interessante, gente. Vômitos... Sucção, choro, sono, dejeções, tudo, <risos> tudo controlado dia a dia. É, que coisa bacana. É, graça, depois e o dia astral, olha, do dia que a Silvia nasceu. Era uma terça-feira, 25 de janeiro de 55. E aí, tá, eles recortaram do jornal... Minha mãe, minha mãe que era muito caprichosa, que fazia coisa essas bacana. coisas todas. Olha ela, minha mãe comigo no Guarujá. e Bom, esse álbum é tem tudo, né? tem muitos anos. Aqui tem a minha mãe aqui comigo. Muito bacana. Fim, os primos. Os que pri okay, a primaiada toda, eu cresci. Quer dizer cresci. que era Guarujá, as férias de, de verão. E fazenda. Ah, férias de verão, intercalava. Agora, então assim, julho, fazenda, passava o mês todo. E na, o Guarujá, o verão. Mas naquela época eram três meses, Luciana. Não sei se você Se Eu pegou. peguei também, três meses. Mas na dezembro, minha era dezembro, janeiro e fevereiro. Dezembro, Nossa, janeiro, que fevereiro. Que ficava três meses <risos> conviver com essa primaiada, era um negócio que eu não sei. A gente se mandava, eu tinha saudades de casa. Eu falava, quando é que nós vamos voltar pra casa? Vou voltar para São são Paulo, porque era uma, era uma loucura, né? Ah, quer ver outra coisa engraçada de fases da vida? Falando de viagem. Quem olhar isso aqui vai achar que é coisa de velho, né? E é mesmo. <risos> Quantos anos, Gente, tem isso? hoje a gente tem o <risos> e tem, primeiro veio o GPS, é, depois veio, mas antes... Falado vou, ainda por é, cima. falado. Vou garantir para quem está ouvindo a gente agora que não existia. Simplesmente você tinha que olhar no mapa. Então, isso aqui Nossa. foi minha companheira de viagem anos. Eu dependrava isso aqui... Né? Ia do lado nos mapas de, de estrada. Vai chegar a cidadezinha tal agora. Vai ter, nós não tem que pegar a estrada direita. Vai ter a 0,75. Como é que a gente se achava, né? Gente, vocês lembram como é que você tinha que olhar o número da estrada? Porque não pensa que você sabia qual era a estrada. Você tinha que ir lá. E era tão piquirruxo que você tinha que ir lá com a lente. Então, essa era é mais aqui no Brasil as estradas que estavam registradas, catalogadas, né? É. Porque muita coisa, Não tinha guia quatro rodas, que ainda Isso. tinha no Brasil bem feito. Mas fora do Brasil, você tinha aqueles guias Michelin. Mas você abriu o um mapa no negócio, você não conseguia era. ver. Então, você tinha que ter. Um, então, essa eu, eu separei essa minha lente, porque ela é minha. E é lindo, né? Foi isso aqui minha, é de tartaruga, é, né? grande tartaruga. É, grande tartaruga. Foi minha grande companheira durante muitas e muitas viagens. Eu tinha isso na minha bolsa, no meu sacolinha de coisa. Porque que delícia! Era, não, não, cheiro, não, é que, não é que eu, eu sempre chego bem, Você vê que eu nos óculos, mas eu não conseguia, não dava. O mapa. Então, viva o Waze, viva o GPS! Que <risos> isso aqui agora só fica pra poder mostrar. Você gosta de viajar de carro? Muito. É, fora do Brasil. Você gosta de dirigir? Muito, dirijo. Ah. Gosto de dirigir, gosto de, gosto de dirigir, gosto de ir do lado. Viajar de carro é uma maneira de você conhecer os, sabe, meandros assim, lugares que normalmente né, você não de trem, pararia, você não né? para. É. Então você para no lugar, você tem uma história, a mulher vem, sempre dá um colorido local para a viagem quando você consegue parar. Qual foi a viagem assim, de carro mais mais bacana que você fez? Que você lembra assim, fala, nossa, ah, aquela viagem deu tudo certo, eu, passando por lugares lindos. Então, eu, na, na assim, cultura nossa, da minha família, viajar é um valor, assim, que todo mundo sempre juntou dinheiro para viajar, Sim, viajar sempre viu? foi uma coisa importante. Então, eu fiz muitas viagens já bacanas de carro. Quando eu era menina, uh, com os meus pais, nós fizemos uma viagem uma vez também. Quando você saía do Brasil, era tão caro, era tão difícil, daí que você ficava um mês e meio fora, porque era um, uma oportunidade. Só para chegar. Só para chegar, é. já era. Então, já que você está lá, fica. E eu me lembro que era uma viagem de carro com meus três irmãos atrás, meu pai e minha mãe na frente, e a gente brigava o tempo todo. Porque sabe quando... Sei, porque eu também tenho dois irmãos, então, você e também viajava é. de Brasília para São então, Paulo. Então tinha o chulé do, do carro, da bota, ou resolvia tirar a bota. O outro, outro a tirava... mal, tinha que parar o tinha que carro. o outro tirava a luva fedida e não sei o que, jogava a luva no colo do outro, tinha nojo da, da luva. Do... Olha, era uma coisa. Mas também quando você parava nos restaurantes, meu pai já não aguentava. Vou falar mais uma vez, vou traduzir o menu, nunca mais eu traduzo, presta atenção. Eu tinha 15 e eles tinham, sei lá, 14, 12, né? Então, desde essas viagens de família que você não esquece, é. que são viagens que viram do viram, começam a fazer parte do folclore da sim, sua família, sim, né? Sim. É muito gostoso isso. Avião, tudo bem pra você? Não, você muito, muito tem Eu curto porque é o mal necessário, né? É. Agora, quem é que gosta de ficar dentro de um lugar é. fechado, sei lá, não, é. você vai, eu vou... É. É bom porque me leva para lugares bons, então <risos> eu nem mesmo. considero muito o que está acontecendo. Mas você é de tomar remedinho para passar Abrina, rápido a viagem? Não tenho medo, não. não. Fica não. vendo filme? Vejo filme, também bebê, adoro. vinho, champanhe, aproveito. Eu sou uma pessoa que aproveita a vida. Tudo <risos> e... que me é dado eu vejo como um presente. Boa, Vambora. Por isso que eu gosto de você, eu sou igual <risos> também. Já que estamos aqui, vamos curtir. É. Isso aqui, Silvia Popovic, uma gordinha muito atraente e sensual, Silvia. Então, essa época foi que começaram a ver que você podia ser gordinha e fora dos padrões e fazer sucesso.